Este professor russo, naturalizado americano, já foi voluntário em várias ocasiões. Fala oito línguas e sonhava em vir para o Brasil para dizer bem-vindo a todo mundo.